Ele é um homem considerado pelos evangélicos como um profeta de Deus na terra. Seu nome, Agenor Duque, o autoproclamado apóstolo da Igreja Plenitude do Trono de Deus. E é assim, vestido de pano de saco em sinal de humildade, que Agenor Duque conquistou seu espaço entre os evangélicos, atraindo milhões de fiéis em seus cultos. Muito pode, oração de um justo Em suas performances, Agenor Duque intercala suas falas com expressões incompreensíveis Que ele diz ser uma língua do Espírito Santo Tanto nos cultos quanto nos programas de rádio e TV Ele tem um roteiro simples que convergem em arrecadação de dinheiro Eu não vou mostrar, mas olha o tamanho dos envelopes se eu fosse ladrão, se o dízimo dele viesse para o meu bolso, ele estava pobre. Porque o dízimo só funciona se for empenhado na obra. E dízimo não é para investir na vida do pastor. Eu até acho estranho você ficar rico sendo pastor. Ele apresenta um milagre e na sequência pede dinheiro ostensivamente. Respira fundo. Você fazia isso? Não. Quando eu virei aquela bacia de água em cima de você. Você me diz que o Deus que purificou na mão. Ele curou você hoje! Ele está curado! A pregação da Bíblia é quase inexistente. Seria ele de fato um apóstolo poderoso, enviado por Deus para levar as pessoas para o céu? Ou apenas mais um charlatão aproveitando da boa fé das pessoas para se dar bem com o ensino da teologia da prosperidade? Então, se você quer saber algumas verdades sobre esse pastor, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Agenor Duque. Agenor Duque, antes de fundar a sua própria denominação, começou na Igreja Universal do Reino de Deus, do bilionário bispo Edir Macedo o dono da rede Record após brigas internas decidiu sair da poderosa Universal e migrou para a igreja mundial do poder de Deus do apóstolo fazendeiro Valdemiro mas também devido a desentendimento interno decidiu sair para fundar seu próprio ministério que é a igreja Planitude do Trono de Deus fundada no ano de 2006 e hoje conta com mais de 20 templos espalhados pelo Brasil. Agenor Duque tem como inspiração o pastor israelense Ben Rin, aquele da Manifestação do Cair de Deus, e que prega a teologia da maldição. Há inúmeras polêmicas relacionadas à carreira do Agenor Duque. Como nosso tempo não dá para mostrá-las todas, vamos relembrar apenas as maiores polêmicas que mancharam sua carreira. Esse discípulo do Edi Macedo e Valdemiro, dos quais se tornou inimigo em concorrência, está conseguindo superar seus mestres e para muitos ele está se tornando um dos piores falsos profetas do Brasil. No ano de 2011, ele promoveu a campanha do óleo Jeová-Giré. Campanha Jeová-Giré, a campanha do dom de adquirir riquezas. Em um ano, o menor, o mais simples entre os irmãos vai dobrar seu patrimônio. E no vídeo ele aparece pregando, quer dizer, propagandeando essa tal campanha. Bem, nós estamos aqui no campo de Marte e hoje começa o um grande propósito de jeová -Gireira. Percebemos que a promessa é o fiel lucrar mais do que dar, uma forma de comprar bênçãos e de um simples pobre tornar-se um rico. É promessa de Deus, o pobre vai ficar rico. Mas o que tem de ingrediente nesse óleo que o deixa tão especial? Bom, vamos lá para a receita, conforme o próprio mestre Agenor Duque explica. Nós estamos aqui no Mar Vermelho, consagrando o óleo de Jeovagiré e as cinco riquezas da terra. O ouro, o petróleo, a prata, o bronze e aqui dentro as pedras de diamante. Vamos, e aqui na mão do bispo, a pulseira de Jeovagiré. Nós abençoamos o óleo de Jeovagiré e nós declaramos a Deus que essa unção de riqueza, que o Deus que abriu o mar, vai abrir os caminhos para essa pessoa. Ao adquirir esse frasquinho pelo valor mínimo de 50 reiada, o lucro, riqueza e sucesso é garantido. Bom, pelo menos para quem vende. A campanha foi um sucesso que repetiu há alguns anos. Campanha Jeovagiré. A campanha do dom de adquirir riquezas. Uma forma de dar uma segunda chance a quem não enriqueceu na primeira campanha. Seria essa a fórmula mágica gospel de enriquecer os cristãos? O apóstolo que se veste de saco de batata em seus shows, quer dizer culto, surpreende a cada dia. Em um episódio do ano de 2014, Duque estava no altar quando um dos obreiros avisou sobre um homem que, sem abrir a boca, se apresentava como um pai de santo e o desafiava. Rodando a jaqueta ao redor do corpo, o homem subiu ao palco e foi ao encontro de Duque. Conforme as imagens mostra, é como se estivesse num MMA espiritual. Bastou o Duque encostar a cabeça no adversário, dar dois gritos e o sujeito desabou ao chão. E a plateia foi ao delírio. Pronto, já foi o motivo para o apóstolo gritar essas palavras. É, realmente a multidão gosta. Não é à toa que a igreja neopentecostal brasileira é cega, infantilizada e cheios de picaretas da fé. O apóstolo que costuma vestir de Flintstones é muito chegado em fazer profecias em nome de Deus. E há várias registradas, mas entre as muitas, a pior de todas é a profetada que ele entregou ao casal de anões artistas da TV. Esses são o casal Marquinhos e Juliana. Eles tiveram uma filha que se encontrava internada na UTI. E Marquinhos e sua esposa foi até o circo, quer dizer culto, do Agenor Duque em busca de um milagre. E durante o espetáculo, movido pelo momento, ele, totalmente usado por Deus, entregou a profecia a respeito da filhinha recém-nascida de Marquinhos. Tu és um homem de Deus. A promessa que eu te dei não vai morrer, minha senhora. O senhor está entrando dentro daquele hospital agora. Aceite o do Senhor para ti, ó. Porque tu nem podias engravidar. Ei, aleluia. Essa criança já foi uma promessa. Mas aceite o do Senhor. Eu não faço a obra pela metade. A Deus. Ai, eu, pulo, filho, eu vou, meu filho, Eu dou um decreto de vida. A medicina deu um decreto de morte para os homens da terra. O teu filho não gostaria dessa hoje, meia-noite. Mas o Senhor disse: quando você está aqui. Mas parece que algo saiu errado e infelizmente o milagre não aconteceu, pois Deus resolveu mesmo levar a criança consigo. O que chama a atenção ao depararmos com episódios como esse é saber do perigo que está dentro de igrejas quando esses supostos profetas usam o nome de Deus para realizar algo. O apóstolo Agenor Duque é conhecido nas redes sociais pelas suas polêmicas que promove dentro de seu templo a Igreja Plenitude do Trono de Deus, como a grande repercussão que ele causou em 2015 ao aparecer em um culto usando uma coroa na cabeça. Porque o que já sabemos é que ele tem o costume de usar pano de saco como vestimentas, um sinal de humilhação no Antigo Testamento e já nesse dia chamou a atenção foi a bendita coroa bom o fato é que quando a foto de Duque usando o pano de saco e também a suposta coroa da Vitória caiu na internet muitas pessoas se manifestaram fazendo duras críticas à atitude do religioso Dos vários comentários na foto a maioria absoluta é de críticas ao apóstolo muitos inclusive o chama de falso profeta Há alguns poucos que o defendem, alegando como profeta de Deus, causando raiva no sem-fé. E a pergunta que fazemos é, essa coroa na cabeça e roupa de saco seria humilhação ou ostentação? No ano de 2013, a Igreja Apostólica Plenitude do Povo de Deus realizou um mega evento intitulado Fogo de Avivamento e trouxe o controverso pastor israelense Ben-Him ao Brasil. Aquele que se veste de branco e tem o poder de derrubar as pessoas. Ben Hin prega a teologia da maldição. Por isso temos que pensar muito bem antes de criticá-lo. Conforme ouvimos, ele possui uma unção. E essa mesma unção ele passa ao Agenor Duque. Está mandando te dizer que a unção que ele pôs na minha vida está vindo em você agora. E diante do poderoso Agenor Duque cai. God is honor him. Deus vai te e exatamente como o seu mestre ben Rim faz, ele faz também, amaldiçoa quem se levanta contra ele. Tem blasfemado do dia de Deus. Eu não sou um cheirador de cocaína, eu não sou um alcoólatra, eu sou um homem de Deus. Você disse que verá minha queda. Se eu sou um falso profeta, você saberá. O oh, Deus me recolhe, ou oh, a ira do Senhor virá sobre ti. Diz o Senhor, você está amaldiçoado agora. Todo cristão sincero precisa aprender a ter discernimento espiritual sobre esses comportamentos em cultos. E é somente através da leitura da Bíblia que se pode ter esse conhecimento e viver na vontade de Deus. Pois existem línguas dos anjos, da carne e dos demônios, que são os anjos caídos, Existem pregações do Espírito, da carne e de demônios, e também profecias do Espírito, da carne e dos demônios. Por isso temos que discernir a atuação da carne, do Espírito e dos demônios, nos outros e em nós mesmos. O Espírito Santo ensina o Espírito do homem a agir com sabedoria, a alma do homem a agir com inteligência e o corpo do homem a se comportar decentemente. E isso acontece quando o homem está cheio da presença de Deus em sua vida. Caso contrário, é um outro ser que o domina, com um único objetivo, afastar as pessoas do verdadeiro ensino da palavra de Deus.